O bem, ele é muito mais tímido do que o mal. Né? Por exemplo, o mal fala, eu vou ali fazer uma super cagada. E <risos> Ele vai lá e faz, mas o bem não. Sejam muito, muito bem-vindos, meu amigo e minha amiga. O tema do vídeo de hoje é para quem se pergunta se o mundo está melhorando ou está piorando. Qual sua opinião? Uhum. Ou é também para quem reclama muito do mundo, mas não faz a própria parte? Né? Fica esperando os outros fazerem os outros né, tomarem uma decisão, mas ela só fica só reclamando. Porque a verdade é que reclamar é infácil, né? você pode fazer isso sentado, ou hoje em dia com o celular, você pode fazer isso até deitado agora. Mas tem outro ponto. É uma questão de que notícia boa não dá ibope, não prende a atenção do público. É como se o público ouvisse e falasse: ah, uma notícia boa, né? Normal. Mas quando aparece algo tenso, algo violento, as pessoas né, ligam a televisão e ficam assistindo e acompanhando, né? Aquela cobertura 24 horas é algo que eu preciso observar mais ao meu redor. Né, pesquisar mais. Mas se você tem uma opinião sobre isso, deixe aí nos comentários, né? Porque notícia boa não dá hip O Cafézinho agora, essa gravação vai voar, meu amigo. Se prepare. Próximo tópico. Próximo tópico. E o próximo passo, né? para chegar na informação que eu vou trazer ali na frente, aguarda só um minutinho, é tire da sua cabeça essa história de que o mundo está piorando. O mundo não está piorando, né? E basta você olhar na estatística, nos dados, né? tem até uma TED Talk muito boa, em né? torno de, de meia hora. E o escritor traz todo um arsenal de dados né? e comparações 100 anos atrás, 200 anos atrás, mil anos atrás. Né? E realmente fica visível de que o mundo não está piorando. Mas a questão aqui é o imediatismo do ser humano. Ele quer que o mundo saia de um caos para um paraíso em uma semana. E não funciona assim. É, você faz uma mudança, né? você corrige um problema. E essa solução de início é muito boa, muito bonita. Mas essa solução irá gerar um outro problema, menor do que o anterior. Isso é bom. E você vai ter que resolver esse novo problema agora. Melhorar a sociedade, melhorar ainda mais o mundo necessita de você fazer ajustes né? e tendo que fazer novos ajustes para corrigir as coisas que vão surgindo. Então, para confirmar que o mundo não está piorando, trouxe aqui alguns dados, acompanhem comigo. Então, 100 anos atrás, não existia antibiótico, algo básico hoje em dia, muito usado para tratar doenças, muitas vezes básicas também, mas 100 anos atrás não existiam né, foi algo que veio surgir ali em 1920 e pouquinhos. Né, que começou-se o estudo sobre... Cento e poucos anos atrás, a escravidão ainda era permitida por lei em alguns países. E se você perceber, cento e poucos anos não é. muito tempo. São algumas gerações, né, três, quatro gerações né, de novos indivíduos no mundo. E já tivemos uma mudança aí. Mais uma. Essa aqui é boa cento e pouquinhos anos atrás, foi quando surgiu o automóvel, foi quando surgiu o carro, ali na mudança para o século 20. Então, as mudanças estão ocorrendo para melhor, mas é necessário a gente não ter tanta pressa, não ter tanta pressa e também não esperar que o outro faça a mudança, é esperar que ele resolva meus problemas e que eu irei só degustar das, das mudanças, das melhorias aqui. É necessário a gente fazer a nossa parte, a gente né, levantar a nossa voz, a gente trazer novas ideias, opinar sobre coisas que você não concorda ou coisas que você concorda. Realmente ajudar a palavra e pelo menos plantar a semente né, de novas ideias, a semente de novas possibilidades. Lembre-se disso. E uma frase muito boa que eu vi no, no Instagram, não tem muito tempo, mas... As pessoas boas não estão sozinhas, nós só estamos separados, né? A gente meio que não se conhece ainda, todo mundo se olha e não se reconhece, né? Eu sou uma pessoa que tenta ser boa. O que acontece? Existe uma pessoa boa aqui, outra pessoa boa naquela outra casa, né? E na rua de cima, uma outra pessoa boa. Então, estamos separados, precisamos conversar mais, trocar mais ideias, justamente para a gente se encontrar, né, se reconhecer por aí. <risos> então, dando continuidade, meu amigo e minha amiga. E se você já achou valioso o que eu trouxe até aqui, isso aqui foi só a introdução do vídeo, né? mas se você já achou valioso, já gostou, clique nesse belo botão vermelho aí embaixo, se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Se você realmente quer o um mundo melhor, né? se você fala... Ok, está razoável, mas eu espero mais desse mundo. Né? Comece contribuindo mais também, né? seja você uma mudança melhor. Tem uma frase né, que colocam que foi Gandhi, um resumo dos pensamentos de Gandhi. Mas seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece por você. É uma assim coisa que a gente faz. A gente fala, não, porque fulano não faz a parte dele, né? porque ciclano, porque não sei quem é da minha família... E terceiriza a responsabilidade né, de tomar as decisões, as melhorias, e a gente fica aqui parado esperando. Então, não seja essa pessoa. Comece as mudanças, dê o primeiro passo. Algo que eu foco muito hoje na minha vida é a coerência. O que eu falo ser o mais próximo do que eu faço. Porque na teoria tudo é muito fácil. Na teoria você resolve a fome fazendo isso mas na prática tem muitos outros desafios né, que só vivendo, só na experiência que você vai realmente descobrindo. E agora, para fechar essa ideia, porque eu já falei demais, <risos> vou trazer aqui um bônus. Enquanto eu escrevi o roteiro, né, os argumentos para esse vídeo, me veio esse bônus ele realmente é fundamental. Ele é algo muito engraçado até. O bem ele é muito mais tímido do que o mal. É, por exemplo, o mal fala: Eu vou ali fazer uma super cagada. E <risos> ele vai lá e faz. Né? As pessoas ruins né, fazem coisas assim e elas meio que não têm medo, elas não têm preocupação com o julgamento. Mas o bem não. O bem, antes de ajudar, ele para e observa essa pessoa: Será que Fulano merece ser ajudado? Aí ele fica ali pensando. Pensar que fulano vai me agradecer depois que eu ajudar ele? Ou então, ah, se eu me ajudar, acho que eu vou me atrasar. Percebem como colocamos mil e uma desculpas, condições, antes de ajudar? É, nós reclamamos do mundo, mas quando é a nossa hora de fazer a contribuição, né, a gente cria toda aquela dificuldade. Então, nesse ponto aqui, seja mais como mal. <risos> Ignore a opinião dos outros, realmente vá lá, faça. É, siga sua intuição, se deu vontade de ajudar alguém, vá lá, ajude. Se deu vontade de mandar uma mensagem, falar alguma coisa com um amigo, levantar alguma questão, uma roda de amigos, realmente levante. Né, seja mais ousado. Muito bom, meu amigo e minha amiga, esse foi mais um vídeo. Lembre-se de que o mundo está melhorando sim. Devagarzinho, devagar e é sempre. É um dos meus lemas, devagar e é sempre. É, chegaremos num mundo muito melhor. Pode acreditar. E como bem disse Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Peace! Pera, pera, pera, só um minuto. Voltei para falar, para você clicar nesse belo botão vermelho aí embaixo. Tem muita coisa boa vindo por aí, gente. Né? Espalha a palavra e deixa rolar. É como eu gosto de falar, plante a semente né, dessas novas ideias. Brigadão! Peace! Ah, <risos> oh, esse vídeo ficou bom para pouco. Bom para pouco.